Qual o melhor cartão de crédito para começar a gerar renda extra? Esse assunto do vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Sou, aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra, utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Então, qual é o melhor cartão para você começar a gerar renda extra? Essa é uma dúvida muito comum, é uma dúvida de iniciante. Normalmente, pessoas que estão aí começando nesse universo de geração de renda extra, se preocupam muito com o cartão, o melhor cartão para gerar renda é extra. E um ponto muito importante é que o melhor cartão, na nossa visão, essa é uma, uma, uma opinião muito pessoal até, o melhor cartão de crédito que você pode ter para começar a gerar renda é extra é o cartão que te dá o maior limite. Porque o maior benefício que nós temos atualmente no cartão de crédito para gerar renda é extra é o limite do cartão. Então não adianta, por exemplo, você ter um cartão de crédito desse aqui, que é um cartão black, se você não tem limite. Claro, óbvio que, certamente, se você possui um cartão, é bem provável que você tenha aí, é, um bom limite nesse cartão. Já visto esse cartão, você vai conseguir ele a partir aí de uma comprovação de gastos mensais, o que, é, consequentemente, pode ocasionar aí, é, o fato de você ter um limite alto nesse cartão. Porém, muito importante aí você não se preocupar muito com esse tipo de cartão no início, por quê? Você foca demais, as pessoas no início, elas focam demais em ter um bom cartão e acabam, às vezes, se sacrificando, se colocando aí, pagando anuidade muito cara, é, tendo um custo muito alto para manter esse, esse cartão, que é um cartão top de linha, muitas vezes apenas por status. Porém, o maior benefício que você vai ter no seu cartão de crédito é o limite. Então, o melhor cartão de crédito para você começar a gerar renda aí é o cartão que você tem, independente se ele pontua ou não bastando apenas que esse cartão tenha limite. Depois que você começar a gerar renda extra, que você entender mais esse mercado, desse universo de geração de renda aí sim, aí você pode buscar melhores cartões. Esses cartões, que são cartões é, que a gente chama aí de cartões top de linha, esses são cartões que te dão muitos benefícios ali, que estão atrelados a algumas situações que vão te proporcionar, por exemplo, viagens mais confortáveis, você conseguir emitir passagens a um custo mais baixo, e não é o nosso foco aqui necessariamente, que nós falamos aqui é sobre geração de renda extra. Então, na nossa visão, esses cartões, para quem está iniciando, ele não vai contribuir tanto, porque você não tem ainda conhecimento suficiente para utilizar esse cartão. E um erro muito comum é esse. As pessoas vão atrás de melhores cartões, vão atrás de cartões que são considerados top no mercado, pagam anuidade muito alta nesse cartão e não sabem como utilizar esse cartão. Porque não basta você ter um cartão de crédito, você tem que saber utilizar. Qual o cartão que eu vou utilizar para compras parceladas? Qual é o cartão que eu vou utilizar para pagar as minhas compras à vista? Mas esse é assunto no próximo vídeo. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. É, entenda que o melhor cartão que você tem é o cartão que você tem aí. E esse cartão, é, desde que esse cartão tenha limite. Então, se tem limite, já é o suficiente para você começar a gerar renda extra. E depois você vai desenvolvendo conhecimento. você vai é, A partir da aplicação desse conhecimento, você vai automaticamente querer buscar cartões aí que te dão outros benefícios além do limite. Então, basicamente é isso o assunto do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.